Galera, se vocês querem mais Dragon Block no canal, meta do vídeo, 10 likes, beleza? Bora bater essa mata pro próximo episódio. E. Falou! Pô! Ah, cheguei aqui no né, me amigo Z. Ah, tá. Eu vim nessa é Caraca, não tá. Sai daqui! Obrigada, ah. ah. você me salvou. Esse dinossauro tava tentando. Me mata! Quem é você? Meu nome é Dendê! Ah, peraí! Tô recebendo uma comunicação aqui do Kami, peraí! Kami Vamos. O Que? Você, o Dendê, ele é da mesma família que o pico do meu. É da, é do plano dos demônios. Se.. Ele será o novo camisa O novo? É. Tá. Dende Ai. Você foi escolhido. Hã? Hum? O vai morrer. Não, ele vai fundir com o pico. É. Pico? É. Tá. Você vai ser o novo camisa tá bom? Da terra Tá Segura no meu ombro Tá Eu sorte. Voltei Eu trouxe o dendê já Ok Agora a gente vai se fundir Pico Oi Segure em minha mão Segure no meu braço Tá. Eu tô sentindo uma energia enorme. Ah. Ah! O que? Que <risos> poder é este? Eu tô muito forte. <risos> Você será o um novo Kami-sama. É. Você, aos poucos vão se desfazendo Meus olhos podem ver Enquanto isso, Gohan, Buma e Trunks. Então, é, mãe, é, eu encontrei essa nova aqui. Parece uma máquina do tempo. E eu acho que essa máquina do tempo... Tá saindo sangue. Estranho. E parece que tá muito tempo aqui. Parece que tá muito tempo aqui. Hum. Hum. Ah! O que aconteceu O ah! que? Parece... Hum. Parece a carapaça de algum bicho. E esse bicho é gigante. É a casca. Deixa eu checar... Eu vou ir lá checar. Tá, né? Tá fresco. Então ele deve estar por aqui. João vai vir para cá. Céu. Então o seu nome é Céu. Cheguei, galera. Eu vim voando porque Porcaria era... aquela ali? De... Oh! Eu tô... Cheguei! Voltei, João. Oh. Já resolvi meu problema lá no meu, no meu mundo. Seu ah. cabelo tá mais bagunçado agora. Ah, e João, é, eu esqueci aquela vez lá. Sou eu mesmo, aquele cara da dimensão que apareceu na, do, na luta com você com o Freeze sabe? Eu me esqueci. É que eu bati a cabeça naquele dia. Ah, lembrei você. Ah, é, pode... tá, tá. Mas, que isso, cara? Sabe, eu tô com vontade de tá Foi esse monstro aqui que fez tudo isso? E esse é o... Ah, não, ele lembra de mim, não. Ah, deixa eu Vai. O nome dele é seu E ele que matou e sugou a energia <risos> dessas pessoas. O pessoa morreu de novo. Não. Ele matou. Ele matou. É. Ele Elas estão indo. Na verdade, na verdade, a, o corpo delas está indo para é, o senhor é para outro mundo. que Tá indo aí. E João, eu, é, se quiser me ajuda, eu tenho que eu não eu tenho mais tempo agora, beleza? Só não posso usar muito que não tenho que voltar para minha minha dimensão porque eu tô morto, você sabe? Né? Sim. É por causa que eu troquei de dimensão, então não vai aparecer para vocês, beleza? Verdade, né, o Você não conhece? Não, ele tava na luta com o Freeze lá. Aquele carinha lá. Eu lembro dele. Ah é, né? Com o Freeza. É. Até perguntei Ficou. pra ele quando eu virar o Super Saiyan. Finalmente, quando você virou o Super Saiyajin, né? é, já é, é. Eu falei. Ah, eu queria usar todo o meu poder, mas não posso. Se não volto pra minha aqui. E aí, eu esse tenho... céu, ele é forte. É, não posso dizer. Mas até que... É. Ótimo. É... Só que agora eu tô muito mais forte Então... Cá... me Raaa... Raaaa... Raaa... Raaa... Hit! Final flash que ataque é esse, cara. Você acabou de fazer sério? Não, não tem pico. Chaser. E ah, Eu e... É o poder do Chaser. Ah! <risos> é ah. Ataque Big Bang. Ah, tá. Oh, oh. É, conhece é o seu nome mesmo que eu já esqueci? Eu? É Luffy Eu tenho um dom de aprender técnica sabia? Valeu é... pra, pra me ensinar sua técnica aí valeu É Luffy, mas a gente chamava ele de Midori, eu não sei por vai com Flash! Ai! É essa que você usa é o Midori? É Midori, sei lá, é Luffy Big Bang Attack Calma pera que mão, pera ai, aqui. Ah! Já oh, foi. Que é só concentrar cinco um aqui na mão, mas eu acho que não é bem. Ká Mê o que? Toma essa! Quando ha! Ha! Ha! eu precisar de ajuda, deixa eu chamar. Parece que a força dele. Ah, cara tá Parece que a força dele é um pouco menos do que um Super Saiyajin. Vai no Big Bang Kamehameha! O Piccolo ele tava lutando contra esse monstro né? Esperem! Todo mundo pare. Não joguem seus ataques. Ah, joguei meu caminhão, meu homem tá pra lá então. Hum. Idiotas. Vocês são muito idiotas. Big Bang Attack. Ah! Oh! Hum. Agora que o seu amigo ele está com o braço ferido. Hum. João ajudando a dragão, eu, se alguém quiser. Felipe, João e Luffy. É melhor vocês não se aproximarem dele Eu sou mais forte Não se ah, aproximem hum. ah, Eu já vou pensei, contar Eu vou contar um pouco da minha história hum. Eu fui criado em um laboratório Por Dr. Guerreiro. Mas, isso ocorreu há muitos anos atrás, muitos anos à frente, quer dizer. Ele veio do futuro. A quatro, eu vim há quatro anos depois que Trunks. Ah. Hum, e eu também matei a família de Trunks. E também matei Na sua família, João. Que? Hum, eu matei a família de todo mundo Menos a minha Eu sou de outra linha tempo hum. Cale a boca pra... Mas na minha se não mata não Cale a boca, inseto insignificante Eu te matei ah. já, o vagabundo Cale a boca E o meu plano É absorver os, andor os androides Para me transformar em um ser perfeito é 18 e 17, né? Essa. Hum. É, Esses são os é. meus objetivos de vida. Ele é muito forte, perfeito. Toma cuidado. Hum, entendi. Ai. Eu entendi, então. Agora eu posso quebrar ele na porrada? Ah, não. Shazam! Toma essa! Para de... Um, eu não destruí nada. nada. Eita, o Ficou tá morto. ele caiu só. Ah. Ah. Ah. Aí ah. ah. ah, tem que mostrar mais aqui pra não perder essa foice. <tos> Toma! Maldito! Ah, o fazer Tá aí, ok! Eita, conta lá! Ele massa. fugiu! Você tá sabe aí. que o... É, mas vocês sabem que o Piccolo tá no mesmo nível que o 17, então... Eita! É. Já que ele se fundiu com o Kami-sama... Ele tá mais forte que eu? Está, João. Infelizmente, mas ele tá. Na minha dimensão também ficou mais forte que eu. Hã? Ah, mais forte que eu. É, mas não se preocupe não. Hum. Tá! E agora vocês não vão treinar não? É, é melhor. Na sala do.. Dar... do templo? Tem... Tempo. Tempo. Templo? Tempo? Sempre confundo. Tempo? Ou tempo? Eles tá. terminaram? Já. Eu passei por lá já. Vou Segurar a cara dele aqui e leva o Quer que eu tirei? Vou levar os dois. Peraí. aí. É, não precisa ah, hum, Teletransporte Voltei ah, Eu trouxe o... Eu trouxe o... é bicho? É o do Sr. Po ah, está aqui é o, Dendê. o Dendê, cara Ele é o novo camisa da Terra É ah, que eu nunca venho aqui É então, da Terra, né? é... Só pode duas pessoas treinar, né? Tá bom, Dendê. tchau, já fiz Calma, Só. Dendê! Oi! A sala do tempo tá, tá certa tá mesmo, tudo ou ainda tem alguma coisa? Tá tudo certo! Tá. Ô Dendê, uma pergunta, tem como fazer alguma coisa aí pra treinar três pessoas, não? Não. Ah, eu quero treinar mais. Peraí. Ah não, eu, eu acho que dá pra eu entrar, Deixar, sabe não sabe como eu sou de outra dimensão, é só me tentar me teleportar para a dimensão da sala do templo, né? Lembra? Pera aí, eu vou abrir a porta é. e vou chamar o Lance Tá, você sabe que não pode entrar duas pessoas pela mesma porta, né? Mas não disseram que se tem como eu tentar entrar por por meio da... Pera aí, eu vou tentar... Chama ele aí. Fala pro telepatia, então. Pera aí. Já saí. Le... Ah tá, cadê? Já saiu já. Ah. É, é, Então. Lef, por que Aqui, você. Ó. Cadê? Traz. Ah. Lef, você Sabia que você poderia, né, ir com o seu filho. Treinar. É. Ou você quer que eu vá primeiro? Not you, Unitrain. Ok Pera aí Posso, fazer... Posso tentar fazer aquele bagulho lá, João? Que negócio? Vai tentar Tenta me teleportar pra lá Só pra ver se consigo Tenta E eu também vou usar o teletransporte Ah, tá, eu vou tentar para. Vai lá Vai lá Tenta Pera aí Teletransporte Cheguei É... Go have... A sala do... Tempo, a sala do tempo foi feita já Você quer ir treinar comigo? Tá Segurando meu ombro Ele tem <risos> Chegamos agora. agora é só esperar um dia Que eles vão voltar A gente pode, sei lá Na verdade já vai passar um dia Porque eles já estão lá Faz um tempo Então É só esperar